Bem-vindos, eu sou a Thay e bem-vindos ao Isso é Comida. Hoje a gente vai ter um programa especial de dia das crianças com participação da minha sobrinha. Oi, meu nome é E o que, é que a gente vai fazer hoje? Cookie de banana chocolate. Hum, vamos com a receita? Sim! Para fazer nosso cookie a gente vai precisar de chocolate, chocolate ovo, açúcar branco, açúcar mascavo, aveia em flocos, manteiga, farinha de aveia, farinha de trigo, fermento em pó e bananas. Para começar a gente vai colocar aqui numa vasilha a manteiga, né? Mas eu tô, assim, tô só ajudando que vai fazer a Letícia, né Letícia? Uhum. O açúcar mascavo, e o açúcar branco, fuê, e vai misturar tudo. É difícil. É difícil, é só misturar devagarinho. Enquanto isso, eu vou amassar as bananas. Ficar... Você vai misturar até ficar esbranquiçado Vamos gastar energia Quem tem energia de para pra gastar assim Pronto Vamos quebrar um pouco aqui Agora colocou e mistura mais Gente, aqui eu estou usando manteiga com sal, porque eu não tinha manteiga sem sal em casa, então eu não vou colocar nenhum sal extra. Mas se vocês preferirem, se vocês puderem, prefiram utilizar uma manteiga sem sal, aí vocês colocam uma pitadinha de sal, para dar a salse Pronto. Vou botar a banana. Aqui, pode? A gente vai limpar isso daqui, tirar o excesso, e vamos trocar de instrumento. Vamos botar a espátula. Assim é mais fácil. Agora a gente vai botar agora uma colher de chá de baunilha. Talvez um pouquinho a mais. <risos> e eu tenho aqui as farinhas. Eu tenho aveia em flocos, farinha de aveia e farinha de trigo com um pouquinho de fermento. O meu chocolate o que eu vou fazer enquanto ela está misturando ali? Eu vou pegar uma colher só um segundo. Ou não, nem colher. Eu vou pegar agora fazer teste. Vai tirar uma colherzinha e misturar. Que é para o chocolate se misturar melhor na massa da torta. No do cookie da Top. E vamos começar a botar a farinha. Vai. Já vou botar a aveia. Misturar aqui um pouquinho a farinha do fermento. Vai misturar. Devagarzinho para tá não. Não sabe o que a tia faz. Pronto. Quando você olha pra mesa, você vê quem é criança e quem é o adulto, porque eu tô toda suja de farinha. Então a minha tia tá de parabéns. Hum. Vamos agora colocar o chocolate. É só colocar todos os três. Delícia. Pô... delícia. delícia. É. E a aveia. A aveia também é delícia? Não. quente, daqui é só formatar as bolinhas e levar pra assar. Como ele NITMOA aqui tá muito quente hoje, eu vou levar pra geladeira por 20 minutinhos para esfriar um pouquinho para a gente conseguir formatar as bolinhas de assar. Tá bom, geladeira? Continuando aqui os biscoitos da geladeira, que eles já estão mais doidos a gente vai pegar duas colheres, tá com a sua? Uma assadeira com papel manteiga e vai só pegar um pouquinho da massa na colher e colocar na assadeira. Agora coloca assim, empurra assim com a outra colher. Muito bem, agora pega mais um pouquinho, tenta pegar a mesma quantidade, dá um espaço grandão e coloca do lado. Grandão? Porque eles crescem, eles se espalham na salveira. Sim? É... Está pronta, a gente vai levar pro forno agora 10 a 12 minutinhos Eles vão se espalhar e vão ficar assadinhos É só olhar a borda, quando ela ficar marronzinha. Já tá bom tirar do forno E esse é o resultado dos nossos cookies Depois que ele sai do forno A gente só tira ele e coloca Numa gradezinha que seja assim Vazada, para ele poder esfriar E não ficar mole Porque o suave vai com o embaixo ele vai ficando molinho Pra poder o fuminho ficar caçando Aqui temos cookies, o cunhinho fica, você vê, bem assado. E depois de pronto, quando ele já tá frio, você é coloca colocar um pratinho e servir. Renderam muitos cookies? Renderam muitos 22. Tem cookie para a família inteira, certo? Esse, é o meu, esse é o seu. Vamos experimentar? Sim. É. Hum. Hum. Hum. Hum. Gostou? O que, que você achou da sua receita? A gente já um começou a comer aqui. Eu estou vendo a sua receita de hoje. Com muito, muito gostoso. Parabéns para a chefe Mirim, Letícia. O que, que você achou do seu cookie? Muito bom. está tá quase acabando aí. Uhum. Muito bom. Hum. A receita vai estar no link aqui embaixo, como sempre. Eu estou falando boca um cheia, porque o cookie tá bom. E é isso. Espero que vocês gostem. Dá um joinha quem gostou da Letícia aqui no vídeo que ela aparece mais. Dei bastante joinha. Comenta aqui embaixo quais receitas vocês querem aprender. Um beijo. E até a próxima.